o preço é é. é. E aí, Mick? Ô, mas, bom dia. Bom dia. Preparando a rede? Estou preparando, estou dando ajeitada aqui para essa semana ir na água, né? Como é que tá a situação de vocês aí com a pandemia? A pá tá bravo. E agora está pegando aí, né? Tá difícil aí. Você além de pescador tem um quiosque aqui, né? É, tem, um quiosquinho ali E como é que ficou? Quanto tempo ficaram parados? Ficamos parados, ficamos... acho que seis meses E seis aí meses. como é que sobreviveram? É? Hum, empurrando com a barriga, né? Tá difícil, tá difícil pra todo mundo Comendo peixinho, vendendo peixinho Arrumando o peixinho para os amigos A solidariedade foi grande então? Foi né? Tem que ser né? Um ajudando o outro E esse negócio aí tá difícil para todo mundo né? Qual é o teu nome completo, Mico? Você é conhecido? Meu... Miki Ivan da Costa Você é da família Costa? Da família Costa A família tradicional daqui de Bozes né? Isso! Senhor. São quantas gerações de buziano? A nossa agora é a quarta geração E todos trabalhando na pesca? Todos trabalhando na pesca E aí, qual é a esperança? Esperança que melhore, né? Se Deus quiser vai melhorar tudo aí Voltar tudo ao normal Tá difícil, né? Você tem quantos filhos, mesmo? Eu tenho uma menina só, um filho. Te ajuda na pesca ou não? Não, ela... Ah, de vez em quando ela vai com a gente, mas... Não, não. Ela fica mais no quirozco. É. E quantos irmãos vocês são? Somos cinco. Cinco? Cinco. Todos na pesca? Uma menina também não, na pesca não. São quatro meninos e uma menina, todos na pesca. OK, Mico, obrigado e boa sorte. Valeu.